Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo do Hipnotique. E hoje é o decoração parte 2. Vocês querem a missão? Os quadros? Então roda a vinheta, Sabrina. Bom, gente, você está no canal Hipnotique e eu sou Fabiola Cassim. Isso aqui é um canal de lifestyle, de várias coisas, de coisas variadas. Então sentem e relaxa, que hoje o assunto é decoração. Atendendo a pedidos, eu vou falar sobre quadros. Tem muita gente tem muito probleminha com isso. O que eu vou mostrar aqui pra vocês é o seguinte. Não pensar pelo óbvio. E sei lá. Você Se não tem dinheiro, eu não, não sei o que eu faço e eu quero comprar qualquer coisa. Não precisa comprar qualquer coisa. Dentro da sua própria casa pode ter coisas que podem virar quadros. O mais importante de tudo isso é escolher uma boa moldura e dar pra um bom... Colocador de moldura. Fazedor de quadros. Molduraria. Molduraria. Então assim, começando pelo básico. Não é só quadro que é o quadro. Quadro, gente. O quadro pode ser feito por você por vários motivos. Primeira opção é lenço. Como eu compro muito lenço e uso lenço e usava mais aqueles lencinhos de seda menores, às vezes eu olhava pra uns e falava, gente, isso aqui daria um quadro maravilhoso. Aí eu comprei um lenço pelo desenho que não era nem grande nem pequeno, era um, um tamanho intermediário que se eu usasse muito aqui no pescoço ia acabar estragando. Eu falei, quer saber, o desenho é tão maravilhoso, eu vou fazer um quadro pra dar de presente de aniversário pro Air, né? Aí mandei no no meu quadreiro e pedir para ele o que que é o grande ponto eu pedi para ele fazer o lenço o quadro do lenço né o quadro do lenço pedir um passo para tu que é aquele espaço que você tem entre o lenço e a moldura que normalmente fica um quadrado em volta branco ou preto depende do material que eles estão usando e depois vem a moldura só quando você olha você a gente que quadro lindo na verdade é um lenço que foi transformado em quadro então abrindo agora esse precedente que eu estou falando para você se corre lá na sua gaveta menina a ver se não tem um quadro legal todos os lugares agora às vezes que eu tô passeando tô viajando alguma coisa assim sempre assim eu penso que não aquilo não necessariamente pode ser um lenço ou pode ser um calendário ou pode ser um jogo de mesa tudo isso pode virar uma arte. Vocês sabem aquelas bolachas de botar o copo? Colocar o copo pra não transbordar água, né? No, nos lugares, nos móveis. Eu vi uma vez um cara que fez. Essas bolachas eram todas é, decoradas, era, tinham desenhos antigos. E aí ele fez um quadro desse. Então, assim, eu vi de longe eu falei, gente, que lindo. Quando eu fui ver bem pertinho, eram essas bolachas que ele acabou transformando num quadro. É sempre assim, gente. Não é pegar aquilo, tacar no um negócio, junto sanduíche de vidro e tacar... Não tem que fazer uma coisa bacana. Outro exemplo, cartão postal. Então você pega o cartão postal, pode ser minúsculo, pode ser vários cartões postais, ou pode ser um cartão postal, e você fazer mini quadrinhos, e aquilo já vira uma parede de mini quadrinhos de cartão postal. E é a mesma história. Cartão postal, o espaço em volta dele, que o cara que faz o quadro pode dizer, mas normalmente depende do tamanho do quadro que você quer, mas sempre dando um espacinho, fica muito lindo. E aí vem a moldura... Em volta disso, você pode escolher uma moldura de, sei lá, uma moldura de época dourada antiga, com uma coisa mais moderna dentro. Você pode pegar uma moldura mais moderna com uma estampa mais antiga na parte de dentro e assim por diante. Entendem mais ou menos? É isso. Vou dar um exemplo que tem aqui na minha casa tinha um calendário que a gente comprou no museu X, mas poderia ser em qualquer papelaria. De um lado era calendário, tipo aqueles day planners, e do outro lado era foto do mapa de Paris. E aí quando a gente olhou aquilo, falou: gente, podia, né? Diretor de arte em casa, o que que ele fez? Vou fazer quadros disso aqui. Aí eu levei, porque a figura completa, ela é grande, ela tinha que estar tá quadrada. Então, daí não teve distanciamento da foto foi sanduíche de de vidro com a moldura em volta e aí vocês estão vendo agora o resultado que fica maravilhoso então você tem o um mapa todo de Paris só que dividido em mini quadros uma dica muito importante chega naquela loja de decoração numa toque toque da vida tem aqueles posters e aí você pega 30 mil quadros iguais que tá na cara que né tava lá não tem assinatura nenhuma não tem nada de nada aí você pega aquilo meio padrão coloca em casa é meio tipo em pessoal demais é legal ter alma é legal ter a sua cara toda vez que você vai comprar um quadro seja um quadro uma obra de arte você tá começando se você é pequeno se você é, sei lá adolescente quero começar a investir em algum artista normalmente esses artistas quando eles fazem um quadro ou uma gravura ou uma pintura normalmente é foto coisas que podem ser em série né não quadro pintado mas quadro serigrafado fotografia eles têm normalmente uma numeração então é assim um barra sei lá vamos supor que o cara fez 50 1/10 um quer dizer que você comprou um de, o primeiro de 10 ou 10 de/ barra 50 quer dizer que ele fez 50 e você tá comprando a décima cópia então é isso que também você tem que olhar isso é importante porque assim se tiver lá um/ barra 300 10 barra Você quer dizer que você tá sendo a décima pessoa a comprar 300 cópias daquele negócio aí não, 300 é muita coisa né? então quanto menor a quantidade que o artista fez, mais valioso vai ser, e se esse artista bombar e tiver longo prazo, né, a vida eterna e aí esse seu quadrinho vai estar tá valorizando, uma coisa importante gente, assim, não ponha dentro da sua casa uma coisa que você não goste, não adianta você colocar porque é uma obra de arte de um cara famoso que todo mundo tá falando nossa, eu vou colocar esse quadro, que esse quadro tá todo todo mundo falando eu achei menino mas eu vou investir por... não não faz isso porque você vai ficar olhando aquela merda lá o dia inteiro e você não gosta daquilo você comprou só pelo investimento porque tava tá bom preço porque isso e aquilo sabe só que tá dentro da tua casa você vai ter que olhar se, não é, se você for um colecionador que você tem um galpão você vai mandar o um negócio que você está investindo é uma coisa agora para colocar dentro da sua casa não necessariamente precisa ser uma obra de arte se você gostou gostou coloca lá dentro então tem muita coisa aqui misturada no meio de coisas é, por exemplo, tem quadros de artistas legais e famosos com fotografia de pessoas que ninguém conhece. Não interessa, tá aqui dentro, eu gosto. Então, é, a gente se sente bem olhando. É assim que você tem que pensar que tem que estar tá tua casa. Não é pros outros olharem. As pessoas têm mania de fazer casa pros outros. Elas põem o um livro em cima da mesa que ninguém, tipo, ninguém leu. Ninguém tá nem aí. Só que é legal porque é fashion pôr o livro em cima da mesa. A pessoa tá lá, tipo, nem tem a ver com aquilo. Então, não faz isso, sabe? Isso eu acho um, uma afronta com você mesmo. Você vai olhar aquilo todo dia, tá dentro da tua casa. E se a pessoa não gostar, problema é dela. Porque ela tá de visita. O importante é você mostrar pra você. É o seu cafofo, é o seu mocó. Você deixa ele do jeitinho que você quer. Então, as dicas que eu tô dando aqui é pra você se virar e fazer quadrinhos e quadros e coisas legais sem precisar ter uma coisa o um fator externo às vezes revista gente tem umas imagens lindas que você pode fazer uma colagem uma coisa legal eu sei que nem todo mundo tem a pegada artística nem eu tá essas imagens que estão passando aqui são do, do meu escritório aqui da minha casa para vocês entenderem que nem tudo é uma coisa que eu vou sair atrás de um artista encomendar é uma obra de arte assim difícil de ter então é isso então abre o horizonte aí. Não fica só comprando quadrinho pronto, às vezes numa feirinha, um antiquário, uma coisa você vê um lenço maravilhoso, um put, sei lá antigo, ou uma capa de disco incrível, tem N coisas gente, pra fazer, um convite maravilhoso tem coisa, tem tipo a dar com pau, Papel de carta, tem trilhões de coisas. É só ter um pouquinho de bom senso, pegar a referência que hoje tem de monte na internet. E aí você vai fazendo suas coisinhas. Vai fazendo o que te dá vontade. Aquela parede cheia de quadro que todo mundo ama, entendeu? Que é dificílimo de fazer aquilo. Gente, tem que chamar alguém, ficar medindo, encaixando. É irritante aquilo. Mas se você não fizer e mandar fazer, não vai ter tua cara. Então, não adianta. Eu não sou expert, mas eu, tô dando a, eu jogo a real aqui pra vocês. O dia a dia, o mundo real, pra vocês conseguirem fazer também, né, gente? Então é isso. Um beijo, tchau. Curte, comenta, se inscreve. Gente, eles me obrigam a falar isso pra vocês. Curte aí, que vocês nem sabem o que acontece desse lado. Comenta, se inscreve logo, que isso aqui tá muito parado, tá bom?